E vamos começar o nosso diário de viagem falando do dia 3 de dezembro, dia de explorar Saitama. Então o um dia começou arrumando a mala, porque eu ia fazer check-out nesse dia de Saitama pra ir pra Narita. Então fiz lá as malas e tal, trabalhei um pouco e, e saí pra Explorar o quê? O Omiya Bonsai Village né? Omiya Bonsai Village tem a parte de bonsai Não só a parte do museu, que foi a parte que eu mais gostei Mas também umas casas que elas são especializadas em bonsai Uma coisa que eu descobri lá é que foi assim Quando o Tóquio teve o grande terremoto de canto, né? As vilas de bonsai saíram de Tóquio e foram para uma região que fosse perto Por isso que eles escolheram Omiya E que tivesse água abundante que tivesse também uma natureza, né? Que propiciasse o cultivo do bonsai e aí teve, teve uma regra do cara que criou essa vila, que as casas de criação de bonsai, elas teriam que ser públicas. Tipo, elas não poderiam ser fechadas. Quando a gente visita as vilas de bonsai, são casas de pessoas, sabe? E de, de bonsaistas que tem as pessoas que aprendem a mesma metodologia com eles. Então, não é um ambiente muito agradável assim pra turistar. Porque é o ambiente de trabalho deles, e é aberto, não sei se é porque eles querem se... Que foi criada essa regra no passado, né? Então a parte que eu achei mais interessante pra explorar A parte do bonsai foi o museu do bonsai No museu do bonsai você aprende muita coisa Não só sobre o bonsai em si Mas você também tem muita exposição A parte do museu não pode ser gravada nem filmada Mas a parte externa que é onde tem outros bonsais lindos Tem bonsai de até mil anos, gente, incrível 500 anos, alucinante Não é um museu gigante, mas os apreciadores E é muito bonito mesmo, muito incrível Eu particularmente gosto, né? Então... Achei fantástico. E aí, tem uma lojinha e tudo mais, é, tem um segundo andar pra você ver o, o museu de cima, e é pertinho da estação. Só que, ah, antes de ir pro o Bonsai Velody, eu acabei passando pelo Museu do Mangá. E que museu é esse? É um museu, na verdade, de um cara que ele foi o precursor do mangá, e mais famoso do que o Tezuka. Quer dizer, antes do Tezuka surgir, ele era o mais famoso. O museu é bem simples, tem algumas partes do museu que são em inglês, eu achei isso interessante Conta um pouquinho da história dele como mangaka, conta também a história dele como pessoa, tipo, os itens pessoas que ele usava pra criar os mangás e tudo mais Então saindo de lá, eu tinha a opção de ir de trem andando, dava cinco minutos a mais em andando, então falei, vou andar pra ver como é que é a cidade também. E aí eu fui pro Saitama Railway Museum. Sinceramente é um museu pra passar o dia inteiro. É muito grande, tem muita atração interativa tem muito trem que você pode entrar Uma coisa muito importante sobre esse museu, lá tem uma aplicativo. E você baixa esse aplicativo para fazer parte da loteria, para participar de algumas experiências. Como são experiências, assim, muito pontuais e que não daria para ter todo mundo, eles não vendem ingresso. Então você tem que participar da loteria desse ingresso. Então você entra pelo aplicativo, se cadastra, você ganhar, você no dia lá você pode usar essas experiências. E aí, né, fui pro Saitama Railway tem restaurante, tem tudo. É o Bonito, hein? massa! É um muito legal para criança Eles ensinam muita coisa, desde a parte tec, tecnológica, a parte histórica É muito grande mesmo, tem ferrorama, tem, tem muita coisa, gente, é fantástico Sala de cinema, e tem uns modelos Originais lá no museu também Então vale a pena passar sair de meio dia um dia inteiro lá dentro Quem tiver com criança então vai aproveitar muito mais O ticket não é muito baratinho, então realmente a lógica compensa E aí saindo de lá, voltei na hospedagem, peguei minha mala e fui de novo a estação Pra ir pra Narita E eu fiquei hospedado no Nine Hours Capsule Hotel Foi o pior Nine Hours que eu já fiquei porque ele não tem nenhuma área compartilhada Ele tem somente aquela estrutura mesmo do Nine Hours De você chegar, tomar seu banho trocar de roupa, ir pra cama dormir, se arrumar e ir embora. É só o conceito básico dos Nine hours mesmo. Mas pra quem vai pegar um avião super cedo, vale super a pena. Fechou? Assim a gente encerra o dia 3 de dezembro. acompanha as histórias pra ver tudo que rolou.